Serviram, serviram? O Execute rufou agora, hein? Tá estranho que às vezes o item fica brilhando como se pudesse completar, mas não pode completar, mano. Rex Drinker, Bandana de Mercúrio, Último susu Ah, é Whisper. Ô, oh, louco! Dá um slow por um segundo. Esse. Causa até 15% de dano físico adicional com campeões de vida máxima maior que sua. Crítico! Que doideira. Eu quero mais CDR, chat. Uh, aceleração de habilidade. Eu fiz a Black Cleaver, Mítico não pode fazer. Eu faço isso, isso. Não um Ah, caramba, não finge que você vai flechar. Flechate. Joga, joga, joga,